Fala galera, sou Maicon Gomes Vamos para a nossa próxima aula Agora de cavaco Lembrando da última aula eu tava estava falando sobre afinar o cavaco A importância de afinar o instrumento Toda vez que você for estudar Que você for tocar Sempre com o instrumento afinado afinação do cavaco ó. Primeira corda A mais fina, de baixo Ela é afinada em Ré Que é a letra D Segunda corda ela é afinada em Si, que é a letra B de bola. Terceira corda, ela é afinada em Sol, que é a letra G. Quarta corda repete a afinação da primeira, é em Ré. Então nós temos Ré em cima e Ré embaixo, tá bom? Sempre lembrando de manter o instrumento afinado. Por que isso é tão importante? Tanto para o violão, como para o cavaco, como para o baixo... Todos os instrumentos que tem essas casas aqui, ó. Por que que essa afinação é tão importante? Hoje eu vou falar sobre o quê? Escala cromática. Não sei se vai dar para ver aí no vídeo. Mas, aqui ó. Eu acho que não vai dar para focar aí. Chamado de escala cromática. Vamos lá. Como que eu sei... Onde estão as notas aqui no braço do instrumento? Por exemplo, eu consigo fazer vários acordes só com o um dedo. Oh, como assim? Vamos lá. Oh. Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido e aí volta para o Lá de novo. Como que você faz isso? Através da escala cromática. Você tem que saber a escala cromática, que é uma das mais importantes para quem quer tocar violão, cavaco, baixo, guitarra, o banjo, entendeu? Mandolim. Como que eu acho as notas aqui no braço do cavaco ou dos outros instrumentos? Ó, vamos lá. Se eu tenho a primeira corda afinada em ré. E eu pegar lá a escala cromática e dar uma olhadinha, bota aí no Google, bota aí no seu celular, no seu computador. Escala cromática, vai aparecer um monte. Aí acha lá nota Ré na escala cromática. Aí você vem aqui, ó. Eu sei que a primeira corda aqui de baixo ela é afinada em Ré. Então a próxima nota aqui, ó, da próxima casa é um Ré sustenido. Se você olhar lá na escala cromática e achar o Ré que é o D. Você vai ver que a próxima nota é um Ré sustenido. Então se eu venho aqui na primeira casa aqui do cavaco, na primeira corda, eu tenho um Ré sustenido. E aí o que eu vou fazer? Seguir a escala cromática a partir de agora. Ó, ré solta. Ré sustenido. Mi. Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si Dó Entendeu? Sempre usando a escala cromática Segunda corda Ela é afinada em Si Que é a letra B Se eu olhar na escala cromática lá E achar a letra B ou a nota Si Eu vou ver que aqui na próxima casa Eu já tenho um Dó Na próxima eu tenho Dó sustenido Depois Ré Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. Isso é muito importante, saber achar as notas no braço do instrumento, isso é muito importante. Aí eu posso pegar e fazer vários acordes com o dedo só aqui ó. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Oh, se eu fizer uma outra forma aqui e arrastar ela, vou fazer uma forma de Dó. Se eu arrastar ela, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol. Tá vendo? Por isso que é importante você decorar a escala cromática. Aprender, não decorar. Vamos lá. Terceira corda do cavaco é a nota Sol. Então, se eu olhar lá na escala cromática, a próxima nota é Sol sustenido. Então, eu venho aqui na primeira casa e boto o dedo. Eu tenho um Sol sustenido. A próxima: Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá. E assim vai. Todas as cordas você pode fazer isso no violão, no cavaco, no baixo, na guitarra todos eles você descobre qual é a afinação da corda e aí você segue a escala cromática aqui para cada casinha que você apertar o dedo é muito importante você decorar isso, aprender não decorar muito importante você aprender isso, você saber aonde está a nota Dó a nota Ré se eu colocar aqui o dedo aqui na terceira corda eu quero outra nota Dó se eu colocar o dedo na segunda corda eu quero uma nota Dó se eu colocar o dedo aqui na primeira corda eu quero uma nota Lá. Eu quero uma nota Sol. Eu quero aqui uma nota Sol na, corda, na quarta corda. Entendeu? Isso é muito importante. Gostou do conteúdo? Comenta aí, deixa os comentários aí. Alguma coisa que você queira perguntar. Segue o canal aí, curte o vídeo e compartilha pra galera. Vamos embora, até a próxima.